Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Bem, a sétima edição da Yale Masterclass foi absolutamente fantástica, arrebatadora, ok? Foram dois dias muito intensivos, mais 10 horas de conteúdo completamente gratuito. Passaram mais de 700 pessoas ao longo dos dois dias na nossa sessão de Zoom. Foi, foi fantástico, nós tivemos testemunhos absolutamente fantásticos, enchei-me o coração de ver que transformamos tantas vidas, nós transformamos mais de 700 pessoas que começaram a olhar para o dinheiro de outra forma, começaram a olhar para os investimentos de outra forma e inclusive chegam nos testemunhos de pessoas que começaram a encarar o investimento na bolsa de valores de uma outra maneira. Pessoas que pensavam que hum, investir na Bolsa de Valores era apenas um casino, que era uma questão de jogo de sorte e de azar, de repente percebem que há um método, percebem que há uma forma de o fazer com consistência e gerando investimentos lucrativos consistentemente ao longo do tempo. E algumas, algumas destas pessoas já começaram a querer ir mais longe, a querer investir no seu conhecimento, a querer investir no seu crescimento e isso é justamente fenomenal, ok? Muitas destas pessoas já começaram a entrar no nosso, I.O.B no nosso programa Investimentos Lucrativos na Bolsa, que já impactou mais de 300 alunos e por isso a comunidade lucrativa está agora a crescer, cada vez mais, cada vez mais pessoas estão a ingressar aqui no ILB para aprenderem o meu método de investir na bolsa de valores. É uma metodologia que eu fui desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo do tempo, influenciado, claro está, por grandes investidores a nível mundial, como Warren Buffett, Charles Munger, Carl Icahn, Bill Ackman, Joel Greenblatt, Monish Pabrai e tantos outros super, super investidores e que no programa ILB tu tens acesso a este manancial de conhecimento, tu tens acesso a a este conhecimento robusto, a esta estratégia que te vai ajudar a chegar mais longe, que te vai ajudar a investir melhor e a gerar cada vez melhores resultados. Por esta formação já passaram mais de 300 pessoas que saíram completamente impactadas, que hoje investem lucrativamente na Bolsa de Valores, que controlam o seu risco financeiro, controlam o risco de potencial perda de capital e conseguem gerar retornos muitas vezes acima do mercado e por isso eu fico sempre de coração cheio com estas histórias de, de pessoas que saem transformadas do ILB e convido-te a participar, convido-te a inscrever-te no ILB que hum, tu vais ver que a tua vida financeira nunca mais vai ser mesmo. Se tens realmente interesse em levar os teus investimentos mais longe, se tens interesse em levar a tua vida financeira mais longe, se tens interesse em fazer de 2023 o melhor ano da tua vida financeira, então o momento é... Agora, as inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro, sexta-feira, até às 23h59, para que não haja dúvidas, e tens o um link aqui embaixo na descrição com todas as informações sobre o programa ILB. São 11 fases, ok? São 11 fases com videoaulas gravadas, onde tu vais poder ver e rever ao teu próprio ritmo toda a formação. Tens acesso durante 12 meses para tu veres ao teu próprio ritmo, ok? Para além disso tens acesso às sessões lucrativas, são sessões em direto comigo e com a restante comunidade lucrativa, onde te vamos esclarecer todas as tuas dúvidas. Eu quero investidores com menos dúvidas e mais certezas, mais clareza. São sessões muito poderosas, de grande clareza e os investidores saem mesmo com uma informação absolutamente fantástica para investirem melhor. E para além disso, tens uma série de bónus associados, nós estamos a libertar algumas surpresas ao longo da semana, bónus que te vão ajudar a investir cada vez melhor, a gerir melhor o risco, a lidar com a contabilidade dos investimentos, a, a poupar-te tempo na tua análise de ações, enfim, são bónus absolutamente incríveis que ajudam no teu processo de aprendizagem, no teu processo de crescimento. Por isso... Vem aqui em baixo, carrega aí um link, vê todas as informações do ILB. Se tiveres alguma dúvida, se ainda assim surgir alguma dúvida, contacta-nos para contacto.investimentoslucrativos.pt que nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Espero ver-te junto destas dezenas de pessoas que estão a entrar na turma 7 do ILB. Espero-te lá na comunidade lucrativa. Tchau, tchau!